Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último workshop inserido no nosso evento relacional Dias do Pro. Ao longo destes dois dias, durante o dia de ontem e, do, e o dia de hoje, tivemos demonstrações de produtos, workshops e dicas profissionais, tudo ligado à área profissional dos nossos clientes profissionais que vêm a Rua Merlin como um parceiro de negócios. Qualquer vídeo está disponível de imediato no Facebook e também no, Rua Merlin, no YouTube da Rua Merlin Portugal. O tema para o nosso workshop e aproveito para dizer que qualquer questão uh, ligada a este tema pode ser feita nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nós respondemos aqui em direto, aliás, onde estamos a transmitir em formato live streaming. Para hoje, vamos a pintar com o sistema Airless. E para antes falar sobre este tema, temos um profissional da marca Wagner. Dois boas-vindas ao Bruno Afonso. Bruno, Obrigado, Rui, boa tarde. Convite. Obrigado, tens aceito o nosso convite e estás aqui presente neste que é o primeiro evento relacional da é Famerlan. Verdade direcionado para os profissionais. É Bem-vindo e obrigado. obrigado. Obrigado pelo convite. Bruno, então propunha uh, que começássemos precisamente o porquê pintar com o sistema airless. Bem, o porquê de pintar com o sistema airless? Remetes daqui a pouco a explicar uh, a origem do airless, qual foi a primeira grande necessidade. Digamos que o airless foi uma necessidade uh, criada pela indústria. Uh, vou fazer aqui exemplos um pouco mais práticos, por exemplo, os navios. Uh, uh, estamos a falar de uma enormidade de metros quadrados para, para pintar e procurava soluções em que a produção uh, da atomização da tinta e da sua aplicação uh, conseguisse ser aplicada em larga escala. Uh, essa foi de facto a, a grande necessidade uh, para concebermos ou procurarmos uma solução uh, que desse uh, à indústria uma capacidade rápida de, de produção na pintura uh, e ela, digamos que nos últimos anos foi-se convertendo uh, ou reaproveitada, digamos assim, para a utilização digamos para outros formatos, por exemplo, na, na construção uh, de edifícios, na, na renovação um, das casas, uh, mas para isso foi preciso fazer-se algumas adaptações. Porquê? Estamos a falar de sistemas de 200 bares, de alta pressão, uh, e de certa forma, um, se fossem obras vazias, aquela primeira pintura, digamos assim, uhum. uh, faria todo o sentido. Uh, o mercado muda, as necessidades são diferentes, hoje a reforma está claramente... Uh, uh, em voga e os profissionais procuram realmente uh, novas soluções, uh, soluções que sejam práticas e que acima de tudo lhes deem um bom acabamento, um bom resultado final para os seus clientes. Esta é uma das grandes vantagens de fazer pintura airless, portanto é para áreas grandes. Uh, antigamente sim, podíamos uhum. falar, depois já vamos explicar um pouco porque é que eu digo que há esta alteração, mas na sua origem sim era para áreas grandes, ou não houvesse, por exemplo, a necessidade de nós termos que isolar bastante, Uh, então, digamos que trazíamos o equipamento airless, entre aspas, varríamos toda a parte da pintura de uma forma muito rápida, uh, havia algum desperdício significativo uh, de material pela, pela pulverização uh, que existia, uh, mas aí está, o airless ao longo dos anos, principalmente através da nossa marca, preocupámos-nos em criar condições onde se pudesse adaptar o sistema airless uh, ao mundo de hoje, digamos assim. Então, existe a diferença entre o sistema airless e o HDLP? Existe, existe. O sistema HLP, por exemplo, seria, por exemplo, aquela pistola com o copinho que utilizamos, por exemplo, num compressor. Nesse tipo de situações, o que é que existe? Nós temos um compressor que se vai encher de ar, esse ar vai ser altamente pressurizado e é o ar que vai empurrar, digamos que a tinta para o material que nós queremos pintar. No sistema Airless, é um sistema que não trabalha com ar, é isento de ar. Como é que isto se processa? Nós temos uma bomba, nesse caso uma bomba de, de, de pistão, que vai trabalhar sem uhum. ar. Ah, aqui acaba por ser ah, ah, uma grande vantagem, ah, digamos assim, ah, porque somente o material ah, digamos que é enviado para o suporte que nós vamos a pintar, ou seja, não existe o tal ah, excesso ah, de, de overspray que acontece naturalmente, por exemplo, com o compressor e o compressor também se torna muito limitado nas suas ações. Nós, com uma pistola e com um copo em cima, estamos muito limitados nos metros quadrados que vamos pintar. Uhum. É ideal, sim, para estufas, onde podemos controlar, de facto, toda a pulverização que exista. Uh, no sistema RLS, não. Já falamos de um, de um sistema que nos permite, depois, ter uma produção mais elevada em termos de metros quadrados. Ok. Então, essas são as principais diferenças é uma das grandes, das grandes Mas diferenças. Mas o facto de utilizarmos, por exemplo, esses dois sistemas podem ser feitos apenas numa única. Imaginamos que vamos pintar uma área grande Sim. Pronto, e que também tem áreas mais pequenas. Portanto, Sim. aí já é possível fazer, utilizar os dois sistemas excelente, de pintura. Excelente questão. Quando eu falo na evolução, por exemplo, dos sistemas, dos sistemas airless, nós estamos a falar de um, de um, de um sistema que vai buscar o um material, por exemplo, um balde de 4 litros, de, de 15 litros, de 20 litros, por exemplo, para nos permitir, por exemplo, fazer então, uh, alcançarmos uh, uma produção mais elevada, mais metros quadrados. Uh, existe hoje a solução também de nós podermos colocar um depósito de 5 litros, uh, por exemplo, peço é só desculpa, só para nós exemplificarmos, por exemplo, uh, em vez de estarmos a ir uh, ao balde... Esse é o depósito de 5 litros. É de litros. sim. Sempre que quando tivermos a necessidade de pintarmos, Uh, um portão de garagem, por exemplo, uh, seis sete portas, por exemplo, trabalhos mais pequenos, por exemplo, uh, estes equipamentos podem ser uh, adaptados para essa necessidade. Ou seja, não é somente um, um, um sistema uh, uh, que nós vamos utilizar para pintar Uh, muitas paredes, bastantes tetos, torna-se multifuncional de facto. Okay. Uh, então podemos concluir, que, com a tua explicação, que qualquer um dos sistemas, e uma vez que este workshop é vocacionado para profissionais, uh -huh. podem utilizar os, os dois sistemas. Os dois sistemas, sim. Porque na mesma, na mesma obra, chamemos-lhe assim, sim. podemos utilizar as duas formas de, de pintura. Ambas as formas. Vou, vou dar um exemplo, por exemplo. Uh, nós vamos, por exemplo, fazer a pintura dos azulejos por exemplo, nós sabemos que os recipientes são bastante mais pequenos, por exemplo, claro. um sistema HLP, estamos a falar então, não vamos falar então do compressor, vamos falar de uma turbina de pintura, nós aí sim, podemos então colocar menos material e podemos fazer essa, essa aplicação. Portanto as duas formas é um combustor de duas formas podem, outra. podem. Por vezes sim. nós achamos, que calhar esse não é a gama profissional, mas um profissional também pode ter só a pintura de uma sala, não é? Só de um quarto. E no entanto também pode haver a necessidade de fazer a pintura de uma moradia e aí Sim. já opta pelo outro Sim. sistema. Sim. E existe também hoje em dia, uh, muitas vezes o profissional desloca-se ou faz um orçamento, por exemplo, de pintura uh, do apartamento, de uma moradia, uh, e existe depois também, aí está, na tal modernização do pintor, uh, tendo as ferramentas adequadas para poder propor e orçamentar ao cliente, uh, existe muitas vezes a necessidade do cliente apresentar um orçamento também, para lacar as portas, as ombreiras, os rodapés, uhum. as portas da cozinha, por exemplo, um, e se a falar, por exemplo, de, das portas de cozinha, o cliente pode uh, utilizar o sistema RS para a pintura de toda, de toda a casa e utilizar uma turbina uh, para pintar, por exemplo, os armários de cozinha uh, e consegue conciliar ambos, ambos os sistemas. No entanto, um pintor pode-se considerar profissional se pintar apenas o interior de uma casa. Com certeza. É, isto depois também vai Com certeza, com certeza. O que nós permitimos, de facto, com os nossos equipamentos. Uh, são equipamentos extremamente fáceis de, de, de, de utilizar uh, são extremamente fáceis de limpar também porque é algo que uhum. é extremamente importante é a limpeza dos equipamentos as, a, a manutenção uh, é extremamente simples uhum. uh, de o fazer e o resultado final, acima de tudo, uh, é extraordinário Então esse sistema, diremos que são, as vantagens são, são muitas, não é? São muitas, uh, posso destacar, por exemplo uh, podemos pintar 10 vezes mais rápido que um rolo, por exemplo Uh, e já um, permite uma poupança de tempo? Uma poupança, sem dúvida, sem dúvida, uh, temos também a, a, a questão, não temos uma, uma, uma preparação de pintura necessária, por exemplo, o pintor quando vai pintar tem que pintar os cantos, uh, uh, vai ter que pintar, por exemplo, as chancas, uh, tudo, tem um trabalho de preparação, uh, uh, digamos que maior. Nós no sistema RLS não temos essa necessidade porque simplesmente podemos pintar o um canto e continuar. Na, na, na, na parede ou nos tetos. Okay, já não é aquela necessidade. É, Falando um trabalho. pouco no, na questão do sistema do Earless, o que é que uh, uh, uh, hoje em dia podemos possibilitar aos clientes? O sistema Earless foi concebido inicialmente para trabalhar a 200 bares, ou seja, nós temos basicamente, e posso exemplificar aqui, a bomba é construída por um pistão, nós temos um pistão uh, que quando vai fazer o um movimento ascendente vai puxar a tinta do balde, quando faz o um movimento descendente vai comprimir a tinta para a mangá existe ali então, uma bola é dessa que, forma que, que se, que faz se o, funciona o funcionamento da máquina o airless pode ser esta bomba pode ser acionada eletricamente que é o caso das máquinas que nós temos aqui uhum. pode existir soluções de combustão ou soluções pneumáticas Neste caso nós temos aqui soluções elétricas um, neste tipo de, de, de, de soluções é fundamental é fundamental uh, os dentes bares, o que é que uh, vai originar de facto, um, um custo mais elevado ao cliente porque vai gerar um, um, um overspray, ou seja, um excesso de partículas de, de, no ar uh, bastante excessivas. Uh, em termos de isolamento, o cliente tem que usar totalmente as áreas que vai, que vai pintar, uh, e daí nós explicarmos que inicialmente esse sistema airless seria mais aconselhado para obras vazias. Uhum. Um, Cá está o complemento da utilização de um sistema e de outro. Exatamente. exatamente. O mundo está em constante evolução, as empresas procuram cada vez mais soluções tecnológicas inovadoras e o que a Wagner uh, procurou uh, uh, de facto trazer para o mercado, porque era uma necessidade dos profissionais poderem rentabilizar o seu tempo, serem mais rápidos a aplicar os seus produtos, para poderem orçamentar mais, mais projetos e poderem ter mais obras. Uh, mas tínhamos que ter o cuidado, efetivamente com a poluição que era gerada e o desgaste, o stress que esses equipamentos geravam. Uh, nós conseguimos, de facto, uh, trazer para o mercado uma solução através dos bicos, são bicos AIA, AIA Efficient Airless. Os bicos AIA trazem no mercado a solução que podemos trabalhar, em vez de 200 bares, podemos trabalhar a 100 bares. Estamos a falar de metade da... A potência necessária para Com conseguirmos... a mesma máquina? Com a mesma máquina. permite fazer... Permite fazer... A diferença depois está no bico, então. Exatamente. que O que é que vamos conseguir aqui? Ao trabalharmos a menos pressão, não só a própria bomba vai sofrer menos stress, menos desgaste, como também na hora de nós pintarmos, temos um controle máximo na pintura. Porque a 200 bar existia sempre o um famoso recoil, sempre nós carregávamos, porque a pressão era mais elevada. O que acontecia? Aí sim, se o a profissional não fosse uma pessoa de facto experimentada, na hora de carregar o primeiro fluxo de pintura que seria da pistola, criava-lhe ali uma mancha, por ser uma pressão mais elevada. Uhum. A 200 bares é muito mais suave essa saída de material, então nós simplesmente carregamos iniciamos o um movimento e não há, digamos que só, alguma mancha na própria parede. Então Ou seja, o profissional, só, só para diga. o profissional que opta por fazer uhum. esse, esse sistema de pintura com a mesma máquina permite fazer o trabalho, por exemplo, mais minucioso, a um trabalho mais de uma escala maior, uhum. tem é que mudar o bico, Os ou bico. É, o, é o suficiente só ao Exatamente, no caso das nossas máquinas, uh, já vem com estes bicos EIA, ou seja, a máquina foi uma máquina concebida, é uma máquina, uh, esse motor, essa bomba, Os dois já bicos, existe. Sim. Então, ao, ao comprar a máquina, ela é já vem com, com, isso. com estes dois bicos. Sim, sim. sim, neste caso, estamos a falar de um equipamento uh, uh, extremamente competente de mercado, já com alguns anos de mercado, mas teve estes updates fundamentais para os profissionais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a máquina em si está projetada e tem um motor para 200 bares, mas vai trabalhar sempre numa linha dos 80, 100, 120 bares. Tanto é que no equipamento é colocado um manómetro de pressão e está assinalado a verde no manómetro de pressão de 80 a 120 bares, uma linha verde. Para o cliente, quando for de facto colocar essa pressão, a linha dentro dessa janela, que será a janela optimizada para os bicos ah, yeah. outra vantagem também, os sistemas uh, uh, airless, uh, eles digamos que trabalham contra ciclo, ou seja, eles têm a pressão a máquina estabiliza e para, a partir do momento em que nós estamos a pintar e estamos a retirar a pressão do equipamento ao projetarmos a tinta, a máquina vai trabalhar para nos recuperar essa, essa pressão perdida existe uma tendência natural dos equipamentos ter digamos que um na mangueira nessa recuperação porquê? Porque o pistão faria o um movimento ascendente e descendente, ou seja, puxava a tinta, comprimia a tinta para a mangueira, puxava, comprimia, uhum. e a mangueira fazia naturalmente um movimento uh, meio pulsado, digamos assim. Uh, nestes equipamentos, o pistão é um pistão de dupla ação. O que é que significa um pistão de dupla ação? É um pistão que em cada ciclo, ele consegue fazer duas compressões, ou seja, a bomba está a trabalhar, mas está constantemente a enviar tinta para a mangueira. Isto tem uma vantagem a, a, a partir de logo, muito grande, que é, há um, um desgaste muito menor na bomba uhum. e um desgaste muito, muito menor também no bico. E também da própria máquina em si. Claro, quando falamos essencialmente da bomba, porque temos um motor elétrico que faz acionar a bomba, digamos que o desgaste não está tanto no motor elétrico, está sempre na bomba. Eu também permite um, uma significativa poupança de tinta, não é? Sim, também, também. Uh, o que acontece com o rolo... Uh, o rolo tem uma tarefa muito importante, o rolo tem que uh, transferir, digamos assim, a tinta do recente para a parede, mas existe um objeto que é o rolo, tem que fazer essa, essa transferência e depois, claro, ao utilizarmos o rolo, ele vai fazer, uh, uh, vai acabar, entre aspas, por espalhar a tinta na parede. Estes temas não, estes temas simplesmente pulverizam para a parede. Uh, com isto, uh, vamos dar um exemplo, nós a tinta que temos uh, para utilizarmos hoje são 4 litros, Colocámos cerca uh, de meio litro uh, uhum. de água temos então quatro litros e meio uh, de tinta e essa tinta como vai uh, bastante fina na parede vai nos uh, digamos ter uma rentabilidade bastante bastante maior independentemente de, da superfície que vamos pintar não é porque nós quando vamos escolher um rolo temos escolher o, o rolo de acordo com a superfície se é rugosa se é lisa sem dúvida excelente, excelente questão ruim um, Aqui, por exemplo, vou -vos só mostrar, nós temos, por exemplo, esta uh, superfície que está aqui. Será uma superfície que é, por exemplo, trabalhada, como é, por exemplo, as portas uhum. da nossa casa. O que é que acontece, por exemplo, nós com o sistema como nós pulverizamos para esta superfície, tudo, todos os, os, os ressaltos, uh, os entalhes que possam existir, vai, digamos que, copiar uh, uh, Portanto, o suporte que nós ficam temos. visíveis, não é? Exatamente. O, exatamente. Por vezes, se calhar com a tinta tradicional ou a forma de pintar de, tradicional, se calhar já fica mais camuflado, já não se vai ver mais escondido. E desta forma. É Nós aqui temos que usar várias ferramentas, um uhum. pincel, uh, um rolo Exatamente. e aqui não utilizamos somente uma, uma, uma ferramenta neste caso. Uhum. Um, o que é que além desse sistema, que seria importante também transmitir, uh, esse sistema pois traz uh, alguns acessórios importantes uh, para o profissional, por exemplo. Nós temos, por exemplo, nesse equipamento temos 15 metros de, de, de, de mangueira. Se pensarmos, por exemplo, uh, que estamos a aplicar no exterior a pintura de muros, por exemplo, nós temos que são 30 metros, temos 15 para um lado, 15 uh, para o para, para outro. Mas vamos falar, por exemplo, que estamos a pintar uma sala, temos um, um pé um pouco mais alto da sala, etc., temos só a pistola. Existe depois também, nos sistemas Airless a possibilidade de se comprar ou se adquirir extensores, 30 centímetros, 15 centímetros, para nos poder ajudar então a poder chegar às superfícies mais altas. Dentro dos bicos, é importante salientar, como uh, estamos a falar, por exemplo, de madeiras, ou falamos da questão das portas. Uhum. Uh, os bicos, uh, existem um sem número de possibilidades de bicos. Por norma, os bicos têm uma numeração, por exemplo, 311, 517, 413. Uh, Essa numeração não devemos ignorar, não é? Nunca, okay. nunca. Porquê? É uma Porque, razão de ser. Exatamente. Porque dependendo sempre do material que nós vamos aplicar, se é menos viscoso, se é mais viscoso, nós temos que adequar o bico certo para essa pulverização. Nós, o raciocínio mais fácil de percebermos a numeração dos bicos é muito simples. Primeiro dígito multiplicamos por 5. Vamos supor, por exemplo... fez um exemplo. Temos, né? temos aqui, por exemplo, um 517, okay. que é o que vem então, com essa máquina. Se calhar peço-te para, para perceber melhor. Temos, por exemplo, um 517, temos uhum. aqui estes últimos três dígitos aqui deste lado, diz 517. Então, primeiro dígito nós multiplicamos por 5, 5 vezes 5, 25. Temos um leque mais ou menos de 25 cm a mais ou menos um palmo de distância da parede. A distância da superfície que vamos pintar, exatamente muitos casos, uma parede. uma parede. Se for um 311, temos 3 x 5, vamos ter 15 cm de leque. Se fosse, por exemplo, aqui o exemplo da porta, seria a mesma forma de cálculo, não é? é Sim, posso igual. dar esse exemplo, por exemplo, a, a, a seguir. Os outros dois dígitos, ponto 17, será zero, 0.17, será 0.017, será em mili que é o tamanho do orifício de entrada. Do bico, ou seja, explicar aqui a questão do bico. O bico nós temos uma entrada por aqui e temos o um leque de saída por aqui. Uhum. Ou seja, os últimos dois dígitos vão-nos dizer o tamanho do orifício de entrada. Quanto maior o número, mais tinta nós vamos uh, uh, uh, projetar para a parede e o primeiro dígito multiplicando por 5, digamos que vai ser o tamanho do diâmetro. Para, por, para vernizes, por exemplo, que é algo bastante mais, uh, mais líquido, digamos assim recomendamos que o 208. permite fazer com, com esse sistema exatamente, é? isso é uma dúvida que também muitas vezes. podemos trabalhar com um bico, por exemplo, 208 2 x 5 10 temos um leque de 10 com muito pouca passagem de material, ou seja, com 0.8, dizer também que este equipamento, a Powerpainter 90 permite não só trabalharmos com produtos de base de água, como produtos de base sintética, é excelente, por exemplo para o uso de interiores e exteriores acaba por ser uma máquina compacta, robusta e que vai permitir a todos os profissionais poderem ter uma ampla Capacidade de propor aos seus clientes várias soluções, não somente pintar paredes e pintar tetos, ou pintar inclusive uh, uh, interior, exterior, não, não, Exatamente, podemos é dar tratamento de madeira, muito. podemos, Exato. por exemplo, Dentifada. dar tratamento em, em decks, por uhum. exemplo, em áreas exteriores, em abrigos, uh, pintar portões, utilizar tintas para metal, também portões de garagem, por exemplo. Portas de garagem, portadas, pintarmos, por exemplo, o portão da garagem com uma tinta para metal, uh, base aquosa ou base solvente. Por exemplo, às piscinas também dá, não é? As piscinas é algo muito curioso que este ano tem havido, de facto, uma procura nesse sentido, porque a piscina é uma área, de facto, de grandes dimensões, uhum. são esvaziadas e depois estarmos a pintar à mão ou a rolo sobre um solo abrasador. E tem uma tinta específica. É? Existe tinta específica, que está disponível nas vossas lojas e a aplicação com esse sistema é super rápido, é super fácil e está. Não só ganhamos no próprio tempo, como também ganhamos no próprio material. São soluções que são caras, são soluções que não são vendidas a grosso, como são as tintas de parede, por exemplo, daí também serem mais caras. E claro, com a aplicação, com estes sistemas, acabamos por ter uma optimização dos materiais que nós adquirimos. Uhum. Ok, tenho já aqui uma questão, Bruno, que surgiu. A deoliação da tinta altera consoante a ponteira que utilizamos? Boa pergunta. Hum, nós temos que, uh, uh, nós temos um guia nós temos um guia que recomendamos o tipo de bicos que nós vamos utilizar. Uhum. Por exemplo, um 208, como falámos há pouco, temos então um leque de 10 centímetros e 0,8 de saída, ou seja, vai passar muito pouco uh, fluxo, muito pouco material, que será para verniz. Se nós tentarmos aplicar com uma tinta uh, de paredes, o que é que vai acontecer? Nós vamos apertar e a tinta não vai, não vai passar. Então já existe uma tabela, esmalte, sacas e vernizes, tintas plásticas, tintas exteriores, uh, consoante a gradação dos bicos. para exemplo, vamos falar de paredes. Para nós sabemos que podemos trabalhar com um 515, 517, mais ou menos. Okay. Aí sim, com estes bicos, vamos fazer um teste de pintura. Fazemos o teste, está tudo bem, podemos pintar, senão temos que fazer a diluição. A diferença nos equipamentos... Mas existe esta necessidade de fazer esse teste? Sempre, antes de nós aplicarmos a tinta, devemos sempre fazer o teste. Isto porquê? Não e existe no mercado, se for. seja em que for, porque não existe no mercado uma só marca, não existe uma regra na viscosidade em que obrigue todos os fabricantes a ter aquela viscosidade, então tanto podemos ter a, a mesma solução, um pouco mais viscosa ou um pouco menos viscosa. E depende da qualidade da tinta que vamos utilizar, não é? Depende sempre muito da qualidade da tinta que nós vamos utilizar, mas depois a espessura, cada fabricante pode ter uma tinta um pouco mais espessa, menos espessa, depende. Então o que é que nós devemos sempre fazer, o que é que nós aconselhamos? diluir sempre em múltiplos de 5%, ou seja, colocamos 5% de água, diluímos fazemos um teste. Se de facto temos um padrão de, de, de leque, uh, uh, digamos, entre ambas as extremidades completo sem marcas atrás, ou seja, temos um risco, significa que o equipamento, e temos que colocar o equipamento na casa dos 100 bares, okay? uhum. se temos então um leque perfeito, significa que temos uma diluição correta. Se nós verificamos que há riscos laterais, porquê? O bico, quando a tinta entra dentro do bico, a primeira coisa que ele faz é fazer umas guias laterais e depois enche do meio até às laterais. Quando ele tem pouca pressão, o sistema ou a tinta está muito grossa, ele faz as marcas. Então o ideal será o que aumentarmos nos 100 bares, e nós quando testarmos, termos uma lista, digamos com um leque perfeito desde uma extremidade até a outra. Se não tiver, teríamos duas hipóteses. Ou subiríamos a pressão do equipamento, visto que ele vai até 200 bares, uhum. mas aí vamos estar a desperdiçar, de facto, a possibilidade de trabalharmos a 100 bares, ou vamos diluir um pouco mais a tinta. E aí sim, é o que nós recomendamos em múltiplos de 5%, de cinco. com contas de 5, mexemos muito bem a tinta e aplicamos. Uma situação que é extremamente importante, extremamente importante. uma coisa é nós comprarmos uma, uma, uma, uma tinta uh, que é filtrada em fábrica, nós fazemos a diluição, mexemos muito bem e vamos trabalhar. Outra coisa é quando já utilizamos uh, uh, restos de tinta, uh, estamos numa obra, por exemplo, uh, uh, em que está bastante aberta, está bastante, bastante vento, podem entrar pequenas areias para a tinta, etc. É muito importante para uh, a longevidade do equipamento nós filtrarmos a tinta. Nós damos muitas vezes o conselho não a todos aconselho. os clientes... Ou seja, podes utilizar os restos de tinta como tu referiste, sim. mas tem que fazer... Uh, sempre uma filtragem. filtragem, sempre. Isto porque... Uh, Neste tipo de equipamentos, nós não trabalhamos, por exemplo, com tintas de areia. Nós temos, conforme mostrei há pouco, temos uma bomba, ou seja, temos um pistão que está a trabalhar. É lógico, temos este retentor, que é duplo. Uh, se houver areias aqui dentro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. Vai originar isto, o desgaste do retentor. Quando desgasta o retentor, vai arriscar o pistão, bomba nova. Estamos a falar de uma reparação que pode ter custos elevados. Então, recomendamos sempre uh, filtrarmos a tinta, uma meia de vidro, por exemplo, uh, ou um coador que tenha uma malha um pouco mais fina, passarmos a tinta de é um procedimento muito rápido, mas que garante uma segurança ao cliente, de facto, que o produto que a máquina uh, uh, uh, vai puxar não tem uh, nenhum tipo de impurezas. Outra questão fundamental, a questão que mas falando agora... Mas essa forma funciona, não é? Coloca-se a tinta pelo coador perfeitamente. Bom Porquê? Porque o, o sistema... Sim. Nós temos um filtro na pistola, ou seja... Na própria pistola que temos aqui, por exemplo, aqui ao lado, existe um filtro, mas não nos podemos esquecer, existe também na ponta uh, do chupador que vai uh, uh, no balde da tinta, também tem lá um filtro, mas há sempre partículas que podem, de facto, passar por aí. E entre uh, o filtro que existe no chupador e o filtro que está na pistola, nós temos a bomba. Então, quanto mais nós protegemos a bomba, Sim, mais estamos a proteger, de facto... E a prolongar o tempo de vida Exatamente, sem dúvida. Então, tem aqui outra questão... As máquinas têm algum tipo de lubrificação, e se tiverem, quando devemos lubrificar as mesmas? Fantástica pergunta. Isto é, é uma regra, já já lá iria, é uma regra da manutenção então da, da é, máquina, não é? é não é. só esta, porque existem mais, não é? Uh, digamos que a nível de manutenção uh, do equipamento... A lubrificação será a principal, não é? O principal cuidado que devemos ter é, para... Digamos a, que, a, a uh, é, digamos que é principal. A nível de manutenção, digamos assim... Digamos que é a principal e única. Pois. O resto, digamos que a limpeza tem que ser feita e consideramos que a limpeza tem que ser feita de uma forma correta. Em questão o fato da de... De limpeza ser feita também é uma regra para a manutenção da máquina porque também ajuda o tempo de vida da máquina. Nós entendemos a manutenção, que será aquele cuidado que o cliente tem que ter, digamos, que ao longo da própria, da própria vida útil do equipamento. Nós temos muito bem definidos o processo da limpeza do equipamento então podemos ter aqui duas categorias, a questão da manutenção uhum. que irei agora responder à questão uh, relativamente à, à colocação do óleo uh, e depois temos a questão da limpeza que faz parte do procedimento, da mesma forma que nós temos que preparar o equipamento para a pintura, depois temos que fazer a limpeza do equipamento existem, uh, em termos de solução airless existem neste momento duas soluções por exemplo temos a Power Painter 90, uma máquina de 200 bar mas que, que vais exemplificar não é? vou exemplificar, que tem que ser colocado um óleo a cada utilização, uhum. ou seja, nós simplesmente retiramos se esta tampinha pode obrigado, e vamos ter que colocar neste orifício que nós vemos aqui, vamos colocar o óleo. Como é que devemos fazer? Deitamos a máquina para trás, colocamos algumas gotas nesse orifício e trabalhamos. Podem perguntar por exemplo, se eu fizer um trabalho por exemplo, um pouco mais prolongado durante a manhã e depois durante a tarde. Nós recomendamos que quando inicie o trabalho da tarde volte a colocar algumas gotas de óleo. Nesta gama de produto, por exemplo, na gama Control Pro, é uma gama que não tem óleo, por exemplo. E de que forma é que se faz? De forma que se faz? Conforme eu expliquei, a tecnologia EIA, os bicos, permitiram-nos a, a, a nós perceber que podíamos pintar a 100 bares. Então foram construídas máquinas de 110 bares, não de 200, de 110 bares, tendo em conta o bico. Trabalharmos a 110 bares é completamente diferente de trabalharmos a 200 bares. Aqui as engrenagens são engrenagens em nylon de alta densidade. Uh, o pistão, por exemplo, são soluções completamente uh, uh, distintas. Isto será um pistão, por exemplo, de uma Gama Control Pro. Isto é um pistão de uma Sim, Power acontece. 90. É notória a diferença do é a diferença. Tamanho. Não podemos trabalhar aqui, por exemplo, com soluções de, de, de base sintética. Somente base d'água. água. Ou seja, restringe um pouco depois a aplicação dos materiais. Mas tu vais fazer a aplicação quer com uma, quer com outra, Sim, não é? poder... porque ambas trabalham com bicos de 100 bares. Uhum. Ou seja, na pintura vão ter o mesmo comportamento, digamos Aqui assim. a diferença seria que esta vai até aos 200, não é? Vai até aos 200 bares, pode trabalhar com produtos à base solventes. Uh, a nível de, de, do profissional uh, uh, mais exigente, uh, mais fluxo de obra, uh, é uma máquina com mais alma, com mais coração, uh, para o profissional poder poder trabalhar. Se é um profissional, por exemplo, mais no ramo da, da, das remodelações, onde, por exemplo, a pintura não é a, a, essencialmente o, o seu foco principal, por exemplo, a, faz a colocação de suave flutuante, de, de, de, de, sua de, de, de, de peladour, de, mas também tem a pintura como necessidade, sim, poderá uhum. optar por estas máquinas. Um pintor que se dedica essencialmente à pintura é de facto a, a melhor escolha. Uh, para poder uh, dar aos seus clientes um, então, um te aconselhas, uh, esta para o profissional sim esta sim, máquina sim, sim. O mas depois vai sempre entender um é carro na pintura sim hum. nós nós costumamos sempre dizer uh, uh, algo que é sempre muito muito muito importante é, para os algo que é sempre muito importante que é uh, nós não é por nós comprarmos os melhores materiais que vamos ter os melhores resultados temos que aliar sempre o conhecimento técnico aos materiais que nós compramos claro. uh, uh, a nós não nos preocupa somente trazer tecnologia para o mercado nós preocupamos-nos bastante em que o cliente tenha acesso a essa informação, uh, em caso de dúvidas envia-nos uma ficha técnica, por exemplo, do produto que quer aplicar e nós indicamos o bico correto, por exemplo, que deve utilizar, porque esta, uh, esta aproximação, digamos assim, vai ajudar realmente o utilizador, o profissional, a poder fazer as melhores escolhas. Claro. E isso de facto é sempre importante, portanto, cada profissional atendendo ao seu negócio poderá escolher dentro destas soluções do mundo airless, aquela que melhora lhe convém. Não temos nenhum interesse de vender um modelo específico para todos os clientes queremos sim ajustar de facto a necessidade do cliente à solução Aliás, que nós podemos a intenção nem é essa, nem né? tu até referiste bem por exemplo que esta máquina era um foco para quem se dedica sim. exclusivamente à pintura, não é? Aí tem tudo, tem tudo para que corra bem o seu, o seu trabalho final aquela já, já é para o, para o profissional que faz vários trabalhos e nomeadamente a pintura Exatamente. no entanto não deixa ser para profissionais uma e outra. Sem dúvida, sem dúvida Vamos vamos experimentar o equipamento para vermos, vamos. de facto, vamos começar aqui, por exemplo, por esta. Estes temas basicamente, nós temos aqui um prime e um spray. Basicamente, quando nós colocamos na posição prime, o que é que nós vamos fazer? Nós temos dois tubos que vão direto à tinta. Nós, quando colocamos em prime, o que é que o equipamento vai fazer? Vai puxar a tinta pelo tubo de sucção e retorná-la para um outro tubo. Isto para quê? Para garantir que na bomba não exista ar. Quando existe um movimento em que ela puxa a tinta, e extrai a tinta pelo outro tubo de forma contínua, nós podemos então rodar para spray, porque na bomba não existe ar. Vamos deixar a máquina à pressão e vamos experimentar. Uhum. Okay. Então neste caso vamos colocar aqui a máquina na posição de prime. Vou esta por aqui. Vamos então ligar aqui a máquina. Já da um O barulho que ela faz é para ganhar a pressão. Como expliquei há pouco, ela vai trabalhar contra ciclo. A partir do momento em que eu for pintando, ela vai gerar a pressão que estamos a perder. Aqui neste momento nós temos, vamos ver aqui a máquina, no 3, somos 5 dígitos, São cinco. estamos okay. a falar de 55 bares e estamos a falar com os Bicoseia, nós conseguimos reduzir as partículas no ar até menos 55% de partículas no ar. Ou seja, estamos a falar de uma diferença uh, bastante, bastante elevada. Temos aqui então a pistola. Neste caso, deste equipamento que está aqui. Uma patilha de segurança, sempre, para evitar que acidentalmente possamos uh, carregar. Vamos levantá-la. E temos aqui o bico. Este bico temos um 515. 25 de leca, 0.15 será o tamanho do orifício a de tal entrada. a que tu referiste. À pouco, Exatamente. É um cálculo. Podemos trabalhar para paredes e tetos, por exemplo, 515, 517 dependendo se estamos a aplicar o primário, estamos a aplicar a tinta, etc. O bico ele é reversível. O que é que isto significa? Se por algum motivo nós estamos a pintar, temos um filtro aqui dentro, ok? Uhum. Mas houver algum bloqueio dentro do próprio bico, uh, em vez de estar-se a desmontar toda a pistola para limpar, não, Mas simplesmente... É essa situação acontecer? Uh, pode acontecer, por exemplo, se o filtro já está bastante sujo, já está a deixar passar partículas, se o cliente não põe filtro, pode acontecer nós acreditamos que Essa tarefa que há... já faz parte da manutenção, não né? é? Exatamente. Então o que é que nós devemos fazer? Simplesmente giramos o bico no sentido contrário, ou seja, 180 graus, e disparamos, ou seja, saem uns guinchos. Rapidamente voltamos a trabalhar, viramos para a frente e continuamos a pintar. Se é uma situação que está a acontecer de facto recorrentemente, é porque efetivamente então a tinta não foi filtrada, Uh, tem bastantes bastante partículas e por isso é que está a acontecer isso. Mas o um, facto de existir esse bico permite fazer essa correção? Essa correção rápida, uhum. ou seja, não temos que desmontar nada, não temos que estar uh, para a primeira análise ou a primeira verificação que nós fazemos, geramos o bico, disparamos, vemos para a frente e continuamos a pintar. Porque pode ser um pequeno bloqueio, por exemplo. Pode ser por na própria compressão da tinta... Uh, uh, uh, possa ter algum grumozito ou algo do uhum, género e simplesmente sim, que não tenha que alguma partícula tinta. que uhum. possa ou, ou então pode para meter acumulado muito no filtro depois com a própria, com a própria pressão começasse a desintegrar, uh, então o que nós vamos fazer? rodamos, disparamos e voltamos a pintar. Se acontecer mais vezes, uh, então aí temos que ver de facto se a tinta foi filtrada, se o filtro já está bastante sujo, se temos trocado o filtro por exemplo, mas temos esta opção uh, uh, de podermos desobstruir o bico. Nós quando vamos pintar, uh, não só este sistema nos permite pintar de cima, para baixo, como podemos colocar a partilha de segurança? Como podemos girar o bico assim e pintarmos esquerda, direita? Para de vos hospitais qualquer direção. Qualquer direção. sua superfície pintada. Se eu quiser pôr na diagonal também posso pintar na diagonal. Por exemplo, okay. É para prático Porque o, é porque... o trabalho porque... final vai ser sempre não é? Exatamente. Vai ser Exatamente. Eu Esta vou poder pintar as uniforme, chancas. independentemente da direção que estamos a é pintar, de vamos ver, cima, Rui. para baixo, da esquerda para a direita. É isto que vamos ver, Rui. OK. Então temos a pessoa ali, vamos então temos um teste feito aqui. O que é que nós podemos fazer em obra? se caso fizeste de cima para baixo, não é? Cima para baixo. Mas aqui, vamos falar aqui da questão da diluição, como é que eu sei se está pronta para trabalhar, se não está. Ali pusemos uh, cerca de meio litro de, de, uh, de água, misturámos muito bem uh, com uma vareta uh, específica para tinta, para garantirmos que a tinta fique de facto bem misturada e fizemos o teste aqui. Okay? O que é que nós vemos aqui? Os as tais extremidades do leque estão muito bem definidas com o interior do leque. Significa que a está correta. E tem a máquina no 3. Neste caso, na máquina, até estou ali com 55, 60 varas por exemplo. Que, em situações contrárias, se não utilizássemos os teria que estar a pressões muito mais altas, o recoil era muito maior da pistola, e corria ao risco, quando eu carrego, a ver, digamos assim, escorridos. Então, trabalha muito baixa pressão, com o resultado perfeito. Depois, outra questão que é importante. É o overlap. O overlap será a segunda passagem. O poderá perguntar, porque senão, mas como é que eu faço a segunda passagem? Vou mais à frente? Vou, tenho que ir justinho aqui? Não. Nós recomendamos avançarmos para o lado cerca de 60%. Ou seja, nós agora okay. chegamos aqui, vamos fazer a segunda passagem, vamos aqui, aqui e então assim, vamos à frente, sempre neste movimento. Avanço para a frente e. Temos o ah, Agora também aproveito para perguntar, o tempo de secagem também é, é rápido? É muito não? mais rápido, porque estamos a aplicar muito menos tinta na parede. Muito menos tinta. No caso, por exemplo, do Pladur, uh, uh, que é acaba por ser bastante poroso, não é? Uhum. Uh, na aplicação, por exemplo, dos primários, é extremamente rápido. extremamente rápido. E há uma poupança significativa dos primários. É adequado também para os materiais porosos, não é? Claro, claro, claro. Aqui o que é que nós podemos uh, fazer? Podemos então agora rodar o bico. E vamos aplicar à esquerda e à direita, por exemplo, para nós vermos okay. que a roue seria impossível. Nós pintarmos a roupa depois irmos pintar à esquerda à e à direita. E ficar uma pintura uniforme Exatamente. As marcas Exatamente. Ser vamos fazer o teste. Isto, isto é só como um exemplo para nós vermos como de que ela é fina. Não devemos aplicar duas mãos diretas na, na, na parede, mas aqui temos duas mãos diretas e não há nenhum tipo de corrido porque ela é de facto é muito fina. Uma de mão é o suficiente para fazer esta coisa? Não, eu digo é, nós devemos dar uma mão, esperar que seque e okay. aplicarmos a segunda. E se aplicarmos uma tinta que seja monocapa? Aí só aplicamos uma de mão. Depois tem a ver também com o tipo de tinta, não é? Eu, nós dizemos muitas vezes isto, é, a tecnologia dos equipamentos também é aliada à própria evolução dos produtos materiais que nós aplicamos. A questão das tintas de monocapa, por exemplo, nós temos a questão, por exemplo, a, a das tintas para madeira, que já são multisporte ou seja, que nós aplicamos diretamente sem necessidade primário. Uh, a Romero tem uma gama incrível de produtos de altíssima qualidade da Luxem por exemplo, uh, para azulejo em que nós, por exemplo, simplesmente através da acetona desengorduramos o azulejo e aplicamos de forma direta essa tinta para azulejo uhum. ou seja, não só o a qualidade da tinta vai influenciar ou seja, também não serve temos uma máquina espetacular se a tinta depois não for, for de a qualidade sem o dúvida. trabalho já não vai, sem ser, dúvida. não vai ser tão bom aqui um, já falámos que a nível do tempo da secagem, de facto, ela, ela, ela é bastante, bastante mais rápida e falamos aqui de um pronome muito importante, nas tintas mate, por exemplo, quando nós aplicamos a rolo, o que é que acontece? As tintas mate não dão sombras, uma pessoa que vai pintar pela primeira vez a rolo pode deixar umas pequenas marcas ou algo do género, mas é mais difícil de se ver. Vamos falar das tintas meio-brilho, das tintas acetinadas, por uhum. exemplo, o profissional quando vai aplicar com o rolo tem que ter uma técnica muito apurada, Porquê? porque se deixa ali a, a, a, alguma marca ou se arrepanha um bocado mais a tinta, tinta ela fica toda, é visível, toda marcada. Pintamos, vamos chamar um painel, uma parede, por exemplo, pintamos esse painel. Se houver alguma marca, alguma reparação a fazer, terá que se fazer uma reparação completa. Com este sistema não. Nós podemos fazer a reparação só daquela zona, porque não temos um rolo a fazer essa fricção. Podemos reparar, pegamos o equipamento e simplesmente reparamos essa zona. Se porventura acontecer alguma imperfeição, é fácil corrigir. O que pode acontecer? Como é que pode acontecer? Normalmente nas obras há situações em que entra o eletricista, depois entra o canalizador e às vezes as paredes já estão pintadas, por exemplo. Então acaba por ser uma grande vantagem deste sistema. Uh, se acontecer algum azar, algum percalce, o sistema pode chegar ali, pulverizamos aquela zona e temos o, o problema resolvido. Vamos só então aqui baixar. Mas, desculpa, aqui. O uhum. rolo... Só tirar aqui. Uma coisa também muito muito muito importante. Sempre que nós paramos de pintar, simplesmente devemos colocar a máquina no zero tirar pressão, e tirar a pressão, passá-la para prime, ou seja, retirar a pressão do sistema. Colocamos o gatilho de segurança e colocamos. Deixarmos okay. a máquina em pressão é como se a máquina tivesse a trabalhar, Se seu pistão está ali, digamos que em carga. A Power Painter uh, 90. Temos aqui, posso só colocar interessante aqui uma questão? É pode, brando. pode, com certeza. Existe alguma diferença entre os bicos das máquinas airless ou todas as máquinas trabalham com os mesmos bicos? Uh, existem diferenças, sim, uma excelente pergunta. Um, digamos que uh, o bico em si, por isso, porque é que nós falamos em 200 bar? Só voltar aqui um bocadinho atrás para depois chegar e poder responder ao cliente. Estes bicos. Vamos falar que isto era um bico generalizado, vamos falar de marcas. Uhum. Porque os 200 bares numa máquina de pintura? Porque tinha-se exercer muita pressão para que a tinta entrasse por este orifício, atomizasse e fizesse, digamos que um leque. Depois, cada marca pode ter alturas diferentes ou espessuras diferentes. Aí é muito importante também, depois, o suporte dos bicos, dos bicos que estão aqui. Por norma, a rosca ela é universal hoje em dia maior parte dos fabricantes tem a mesma rosca, uhum. o que pode ter que acontecer é ter que comprar o suporte do bico com o bico de determinada marca para poder entrar na pistola. E esse suporte já é de acordo com a marca da máquina? Pode acontecer, há marcas que utilizam o mesmo, outros têm bicos que sejam um pouco mais altos. A grande diferença está é que bicos de baixa pressão de, a, que possam operar a 100 bares, temos uma máquina ali a operar por exemplo a 65 bares, 65-60, uhum. a, a Wagner tem esses, tem esses bicos. Okay. Agora, claro, poderia-se comprar esses bicos para colocar noutro, noutra marca, desde que o suporte fosse compatível. Se não, teria que comprar o suporte desta marca aí, verificar se era compatível e riscar na pistola. Okay. Aproveito já que falas dos bicos, tinha aqui outra, outra questão relacionada, quanto tempo duram os bicos? Os bicos? Quanto tempo duram? O, o bico é uma peça de gasto Agora, se nós não o estimarmos, claro que vai durar menos tempo. O bico, por exemplo, nós... Também influencia a utilização que nós vamos Sem fazer. dúvida, por exemplo, se eu não filtrar a tinta, se eu trabalhar pressões muito elevadas, os bicos são, por exemplo, os nossos bicos são todos em tucestânio. Para quê? Para conseguir aguentar essas pressões altas. Mas, claro, vão sempre sofrendo desgaste. Se eu tenho uma pintura, por exemplo, que é mais agressiva, que possa ter partículas, uh, uh, que é bastante espessa, não uso o bico adequado, vou usar um bico de verniz um 208, para querer aplicar um esmalte mais grosso, por exemplo, estou realmente a colocar um stress maior no bico. Claro. Como é que nós podemos ver se o bico está de facto a, a, a terminar o seu tempo de vida útil? Uh, ele faz um leque. A tendência no, do, do bico normal, quando começa a desgastar, é ele começar a fechar-se, digamos assim. Quando vemos então, que ele já não faz um... essa situação Conforme Sim. a tinta é projetada Sim. para Sim. a superfície. Sim. Infelizmente o que ocorre mais hoje em dia nem é tanto o desgaste dos bicos. Raramente um cliente, por exemplo, um cliente profissional nos diz tem que comprar um bico meu, já acabou. Não. Existe de facto, e a, a, a Rua Merlant é à venda a, a vários, vários bicos, existe de facto, é às vezes, o esquecimento, vou não dizer a falta de cuidado, às vezes, de nós limparmos o equipamento todo, mas esquecermos de pulverizar o bico com água. Então tirámos o bico, guardámos, limpámos o equipamento e todo o e a interessa. tinta se ficou dentro do bico. Uhum. Como estamos a falar de orifícios muito pequenos, e às vezes o cliente pode ter lá... Há uma ferramenta que possa ajudá-lo a tentar desbloquear, a ver se a tinta realmente secar lá dentro, uh, por uma tinta por exemplo, com poliuretano que endurece, por exemplo, automaticamente o bico, por mais que a gente tente pulverizar com água, não vamos desentupir. Não vamos uhum. Agora, em termos de longevidade do bico, uh, eles, duram, eles duram bastante. Não, não podemos precisar no tempo, dura X porque dependerá depois também muito da utilização. O que nós recomendamos sempre é nunca se esqueçam de uh, pulverizar com água depois de limparmos o equipamento o próprio bico. Que é onde de facto tem havido alguns, alguns problemas. Okay. Neste equipamento, na Power Painter 90, nós já estamos a falar de um equipamento uh, uh, altamente profissional. Estamos a falar que vem equipado com uma pistola, com uma Vector Pro em aço inoxidável. Uma pistola uh, ergonómica, vai nos permitir o um, um melhor controlo na hora de nós uh, podermos, podermos pintar. Vem também com o travão de emergência, mas o conforto na hora de pintar é qualquer coisa. E estamos a falar que um pintor, quando está a executar a sua tarefa, vai estar bastante tempo uh, uh, a trabalhar. Quanto mais confortável uh, claro, ele estiver, menos cansativo. menos cansativo vai ser. Ou seja, é uma máquina menos projetada. Pessoa, vez mais produtivo, mais produtivo, mais tempo pode trabalhar. Portanto, é uma máquina que está pensada e focada no profissional. Temos então uma pistola uh, de aço inoxidável ergonómica, altamente profissional. Temos aqui uma estrutura aqui. Temos aqui uma estrutura uh, que permite que a máquina no seu todo tenha 22,5 kg. Estamos a falar de um equipamento que nós, para pouparmos de espaço, digamos que uh, uh, esta uh, asa aqui é telescópica, ou seja, podemos baixá-la para ocupar menos, menos espaço. Temos na parte de trás algo que faz muita diferença, uma mala de ferramentas para que o cliente possa ter aqui os seus bicos, os seus filtros, o óleo as chaves necessárias para apertar e desapertar as próprias mangueiras, ou seja, nós focamos muito não só na tecnologia, mas também que o cliente, quando utilize uh, uh, a Power da 90, uh, tenha realmente um, um produto uh, compacto, robusto para a obra uh, uh, e que não o deixe ficar mal, como é óbvio. Uhum. Temos então a questão do manómetro de pressão, nós temos aqui, eu vou ligá-la, nós temos aqui, vamos pôr então na posição, vou aqui, Vamos pôr aqui na posição, uh, ele tem duas posições, ou seja, será nesta posição, ou seja, apontar para baixo, será o prime e aqui será o spray. O que nós vamos dizer é, vamos colocar no prime para baixo e vamos ligar o equipamento. Vai acontecer o quê? Vai puxar a tinta por aqui e vai retorná-la para aqui. Quando nós visualmente, ao puxarmos este tubo aqui, verificamos que, que, que neste caso a tinta já sai de forma contínua, quer dizer, ela está a ir à bomba e a sair, uhum. só passa material, não passar. Assim que acontece isso, podemos voltar para o spray. E podemos pintar, vamos então acionar equipamento. vamos a ver aqui a tinta assim pelo tubo mais fino, para garantir que a mangueira esteja com, com tinta tiramos o suporte tubico e vamos apontar para a tinta. Já temos a tinta assim por aqui, podemos então rodá-la para spray. Ou mais fácil agora okay. podemos, podemos falar. Exatamente. Temos então que garantir sempre que a tinta chegue até à ponta, ok, na posição prime. A posição prime não tem pressão, não há qualquer risco para, para o cliente. Ela tem muito baixa pressão, simplesmente está a fazer com que todo o circuito se encha de tinta. Então, essa é a posição inicial. Não? É a posição inicial, o prime, digamos assim. Temos então sempre, nunca esquecer, patilha de segurança, ok? Não é que isto nos vá estragar uh, o trabalho, não é? Por em causa aqui o nosso trabalho. A, a, a questão que pode, que pode acontecer, e é importante falarmos nessa questão no CMRLS, é que uh, mesmo a baixas pressões pode haver um corte, uma ferida. Dependendo uhum. do material que nós estamos a usar, há produtos que são mais tóxicos do que outros. E o que é que pode acontecer? Pode levar pois, a uma infecção, e levar a, a, a problemas aos clientes, claro. então por isso é que temos toda a segurança, se não estamos a operar, gatilho de segurança, da mesma forma imaginemos que o cliente por alguma razão partia o suporte, não deve trabalhar sem este suporte, isto é uma guia que evita pormos as mãos junto ao bico, ok? Então, nós pensamos sempre na segurança de todos os clientes e caso alguma peça se parta necessitem recomendamos sempre a compra de peças originais e que completem a máquina se por uma razão, se estraga, se perca se perde uma peça, que não alterem nunca os sistemas porque estão feitos e testados para claro. trabalhar em segurança, ok? e ao contrário pode pôr em risco a segurança, claro. Neste caso, o gatilho não aciona, temos o, o, esta proteção não, não nos vai permitir entrar com facilidade nós carregamos o gatilho e termos aqui perto do bico, digamos assim, está assinado para termos total segurança ao trabalhar. Vamos então, aqui a área, aqui podemos ver, temos a tinta. Temos aqui uma enorme pressão que nos está a indicar 110 bares de pressão, uhum. okay, está na linha verde, em condições normais não conseguiria pintar, se fosse com um bico sem ser um bico, um bico way, não iria conseguir pintar. Tem um bico ali que não é um bico, um bico way, depois podemos até ver a diferença Tem do que é que trabalhar um sem um bares. Né? Uh, não, teríamos que subir muito mais a pressão, porque não são okay. bicos que estão projetados para trabalhar a baixa pressão. Só explicar aqui um pouco, quem nos está a ouvir lá em casa pode pensar, ok, então mas o que é que terá tão diferente? porque são dois bicos, eu estou a ver dois, duas peças, porque é que uma trabalha a 100 e eu trabalho a 200. Então imaginemos, nós temos uma entrada e uma saída, conforme expliquei há pouco, só que cá dentro temos uma, uma como se fosse uma câmara, bastante pequenina, não é? Cá dentro, que vai fazer com que ele entre por um orifício muito fino, entre nesse quadradinho, nessa antecâmara, volta a entrar para um buraquinho fininho para fazer o leque. Então essa pré-atomização que existe dentro do bico, Make que quebrou, digamos, a, a, a, as partículas da tinta para no momento da atomização no leque seja uhum. mais fácil. Então foi um pouco como Eureka, descobrimos aqui qualquer coisa. Então a partir daí, este tipo de equipamentos consegue operar em Esta vez de disparar a 100. Fez toda a, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E quando nós falamos, por exemplo, na, na, na obra ser mais rápida, vamos precisar de isolar muito menos. Eu há pouco pintei aquela parte azul, por exemplo. Tive de controle total, não vimos a parte de cima pintada, as atrás pintadas ou seja, eu consigo pintar com o um controle total. Se eu for isolar, eu vou precisar de isolar, por exemplo, 45 centímetros. Vamos supor que eu vou pintar esta parede e isolo 45 cm em cima. Não tenho aquela necessidade de ter que isolar toda a parede, perder imenso tempo. Podes exemplificar. Posso, não, posso. E no chão seria a mesma coisa. Posso isolar só 45 cm no chão. Temos a máquina, então, com a pressão ideal. Portanto, nesta situação não tens nada isolado, como tu acabaste de explicar. Vou só vou dar aqui. Uma coisa importante também aqui é que nós, nós podemos rodar a pistola continuadamente e a mangueira estar no sítio, porque é. se não houvesse esta rosca louca, eu ao virar, podia virar e a mangueira, bater na parede que já estava pintada, sem dúvida. Então vamos retirar e... Ah, está mal apertado aqui. Isto agora aqui. Ah, espera aí que está aqui. Não, já sei o que é. Estava indo há pouco. Epa, Bruno, aprendi, uh, aproveito para colocar eu uma vou... questão relacionada com os filtros. Sim. Os filtros existem Sim. para vários tipos de pintura ou são todos iguais? E a sua colocação, como é feita? A sua colocação é sempre essa parte para cima. Eu peço desculpa que ele estava aqui mal apertado. Uhum. Temos aqui a ferramenta, mas já, já colocamos isto direito. Assim. Já está operacional. Já está quase. Só que o espaço é mais reduzido. Só para aqui. Está perfeito já. Estás a fazer a, a troca, não é Bruno? Só Sim. para percebermos o. Aqui. Como não está visível. Portanto, é capaz de fazer a troca do, do bico? Sim. Ok estás a fazer a limpeza para. Sim, para tenho que fazer, fazer a limpeza, temos aqui um pano a que É uma operação fácil o facto de se fazer. Essa limpeza é feita com o pano, não é como tu estás aqui a fazer? É sempre com o pano. Nós aconselhamos sempre temos um pano úmido, uhum. qualquer questão que nós devemos fazer. Simplesmente Sim. limpamos. Qualquer situação que seja de repente temos o pano Sim. à mão e rapidamente resolvemos. E, Nesse caso, pano e água. Tens um balde com água para fazeres a limpeza. Sim, sempre. sempre. Pronto, enquanto eu resolvo aqui, eu vou só pedir-te aqui. Vou aqui. Aqui com esta vai ser mais fácil. Uhum. Explicar aqui a questão das técnicas de pintura para nunca nos esquecermos. Okay. Nós vamos sempre pintar. Mais ou menos a um palmo de distância, ok? E manter movimentos contínuos. Ou seja, pintarmos assim, nada de movimentos nesse sentido. Uhum. Esquerda e direita a mesma situação. Para lá, para cá e não fazermos este tipo de movimentos, ok? Quando nós começamos, antes de carregar, de cima para baixo, carregamos e vamos para baixo. Só saber que a pressão. Tu que já tens muita experiência em obra, vou-te convidar para, Vamos fazer então, de cima para baixo, fazer este movimento assim. Movimento de cima para baixo? Sim. Apontas assim. Espera aí, só para se poder ver. E vais ou... pintar. Mais afastado? Perfeito. O que acontece aqui? Temos aqui uma pequena mancha porque estavas muito próximo. Uhum. Vamos ligeiramente. Mais afastado. Mais afastado e vais. E vais sentir o controle na pintura? Perfeito. Agora vou só puxar um pouquinho e vais-te aproximar um pouco mais. E vais de cima até cá abaixo. Tente a vermos. Mais perto da superfície. Mais no meio, nesta distância. E vais, quando fores para olhar, vais-te agachar e continuar para não fazer. Ok. Mais para trás. Assim Imagina mesmo. sempre teres ter um palmo de distância. Não, Realmente. porque o papel estava à frente. Ok. Está mais ou menos assim. Fantástico. Ok, agora se aproximarmos um pouco mais, o leque será um pouco mais reduzido, uhum. ok? Mas também estamos a colocar bastante mais material. Nós nos afastamos? Sim. Mais largo. Sim. Mas também é, não podemos é aconselhar. Ou o maior é o leque. Sem dúvida, sem dúvida. Depois se quiser pintar a esquerda e direita. É aquela questão de nós virarmos o bico, pintarmos e esquerda. ou sistema é o mesmo. Ou a direita. Okay. Sim, sim. Aqui montámos o bico, porque eu não tem aqui a chave uh, adequada, mas os sistemas são uh, os mesmos, digamos são assim. Evidentes. Bruno, só estamos quase a terminar, só uh, peço só que concluas a questão de há pouco, se sim. era sobre os filtros. Queres que repita? Sim, os filtros. Sim. Os filtros devem ser sempre colocados uh, nesta posição assim. Sempre. Porquê? Porque a tinta vai entrar por este orifício que está aqui, pela malha e vai sair pela parte de cima. Se nós os colocarmos ao contrário, estamos a tamponar o caminho da tinta. Ou seja, a máquina vai trabalhar em seco. Vai estar ali a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar mas não vai puxar a tinta. O que é que isso vai fazer? Vai pôr um stress muito grande uh, na bomba e pode levar a danificar-se. Os filtros também, por exemplo, trago aqui um exemplo, vocês verem, isto será um filtro, podes mostrar, um filtro uh, uh, de tinta plástica, que foi, uh, uh, por exemplo, utilizado uh, com essa máquina, exemplo, para aplicarmos a tinta, por exemplo, em telhas, por exemplo, com, esta com essa tinta, não foi filtrada a tinta convenientemente, uhum. começou a ter muitos resíduos e, claro, a tinta não passa por essa malha e acaba por ter que ser substituído. Por acaso, não levou à rotura da bomba, mas podia ter originado a rotura da bomba. Na questão também, uh... perguntam-me, como é que a colocação é feita do filtro? Sim. É muito simples. Nós temos, por exemplo, uh, só pegar aqui. Nós temos, por exemplo, aqui no equipamento temos este filtro que está aqui. Nós uh, com uma chave inglesa deste lado desapertamos e vemos que este tubo metálico que está aqui dentro ele abre e entra lá dentro o filtro. Ok? O okay. filtro sempre nesta posição. Então a substituição é simples. É não? muito simples. Existem Vários tipos de, de, de, de filtros. Uh, os mais comuns será o vermelho e o branco. ok? O branco será para pinturas de paredes e tetos. Porquê? Porque tem uma malha um pouquinho maior do que o do vermelho, por exemplo. Uhum. O vermelho deve ser utilizado sempre com uh, produtos muito líquidos, como é o caso dos vernizes, por exemplo. É uma malha mais fechada. Daí ser importante não trocarmos o bico, por exemplo, o 517 para paredes, por exemplo. É preciso ter cuidado de não colocar um bico vermelho. Porque ele está feito Se para. Se fazer um trabalho com verniz, esse filtro já é o um vermelho. E aí é necessário fazer a troca. Exatamente. Se, Se utilizarmos parede, terá um... que ser o branco. Okay? Não podemos, às vezes, acontece situações como, às vezes, este equipamento traz, por exemplo, dois filtros. O cliente vai utilizar o, o, o bico para parede e coloca este. O que é que vai acontecer? A tinta é mais grossa do que foi desenhado este filtro e tem muita dificuldade em entrar no filtro. E vai-se desperdiçar mais tinta. Não? Não, não só está a trabalhar em seco, não consegue uhum. fazer com que a tinta passe na pistola, a bomba continua a fazer a compressão, digamos que da tinta. Tem aqui uma última questão. Não há salpicos de tinta? Não, a tinta, como nós vemos aqui, a tinta é projetada para. A, a, a, a, Isso a... também é outra das vantagens, não é? É, é. E quando nós vamos no, no sistema de 100 bar, o que é que é interessante nós vermos aqui? A atomização que possa existir no ar, como ela trabalha a trabalhar menos pressão e ela é pré-atomizada no bico algo possa existir no ar, digamos que é um pó muito fino de tinta. Uhum. Quando se trabalhava a 200 bar, o que acontecia? Exia, existia uma, alta, uma pressão bastante maior, as partículas de, de, de, de tinta que estava no ar, com toda essa pressão, entravam em vórtices e nós tínhamos que isolar completamente todo tipo de móveis uh, uh, e tudo mais, porque a própria tinta nesses vórtices, essas partículas, enfiavam-se por baixo e acabavam por uh, colar-se uh, a, a, a esses materiais. Neste tipo de pintura, o pouco que pode haver, porque nós reduzimos, como eu expliquei, até pouco, até menos de 55% da pobreza no ar, essa partícula também é muito mais fina, é quase como se fosse um pó, um pó de tinta, digamos Tem assim. É só a poupança de tempo e de material também, porque de estar a isolar do local Sem onde dúvida. vamos pintar. É rápido, é eficaz, deixa um excelente uh, acabamento. acabamento. Uh, com os 100 bares, necessitamos isolar muito menos, ou seja, menos tempo, de facto, nós uh, uh, vamos ter... Uh, em obra uhum. e, acima de tudo, essa rapidez aliada à qualidade de serviço que pode ser dado vai permitir ao profissional uh, poder orçamentar mais obras, poder fazer mais obras durante o um mês e, acima de tudo, uh, não só ser mais competitivo em preço, mas como poder, afinal de contas, uh, ganhar mais dinheiro na sua atividade. Uhum. Bruno, muito obrigado. Também obrigado, A chegar ao fim do, do nosso workshop da casa, obrigado pela tua presença. Queres dizer alguma informação que, que faltou. Penso que, que Falámos, o, o tempo vimos foi bem aproveitado. Os, os, acho que sim, os acho que sim. OK. Eu é que agradeço. Muito então, obrigado. Obrigado pela tua presença obrigado. no nosso primeiro evento relacional nos dias para Obrigado. OK. Obrigado. Rui. Obrigado. Conta si também. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado a acompanhar-nos ao longo destes dois dias. Como disse, foi algo inédito no, na Rua Merlin. Foi a primeira vez que a Rua Merlin criou um evento deste género. Eu, eu, eu próximo sábado marcamos novamente encontro no horário habitual, no horário das 15 horas, com o tema do workshop da casa, aplico o meu papel de parede. Chamo agora até junto a mim todos os animadores de comunidades da Roamerlan que participaram neste evento do Dias do PRO. O meu agradecimento em nome de, de toda a equipa, a todos os animadores de, de comunidades. Agradecer também a toda a equipa técnica que teve por detrás deste, deste evento. Agradecer aos animadores de comunidades ao Roi Merlin por, derem, por terem dado seguimento a todos os workshops que existiram ao longo destes dois dias e a Si, que esteve aí desse lado a acompanhar este evento relacional dos dias do PRO. E fico desse lado porque brevemente vamos ter mais novidades. Até já! beja